com mais alegorias, E eu não fui para lá, eu fui diretamente para esse turno aqui. Para esse turno. Ah, essa lápide. Ele estava assim mesmo. Não é? Eu quando cheguei perto dele, não sei porquê, alguma coisa me levou. E estava, essa lápide dizia o seguinte, a memória de Argel Victor do Brasil, vítima da covardia assassina das autoridades policiais do governo Alfredo Baker, em 30 de abril de 1910 homenagem ao Partido Republicano de Macaé eu falei, esse está falando comigo é o mal, ó, esse cara está falando comigo, a Argel está querendo falar comigo alguma coisa porque ninguém nunca tinha percebido isso está lá, seu Osmar já havia percebido porque ele narrou inclusive o um assassinato mas eu não sabia eu chego a ser Osmar com as duas eu não sabia que era o criador do Partido Republicano de Macaé. Foi vereador, presidente da Câmara. E, neste momento, ele é o presidente do Estado do Rio de Janeiro. Naquela época, não era governador, era presidente do Estado do Rio de Janeiro. Ele, ele deixa em 1910. Ele foi perseguido até o último dia do governo. Ele foi destituído no último dia do governo dele. Né? E como é que esse Partido Republicano pode estar pode protestando contra o feio do barco, não estou entendendo isso. Isso veio na minha cabeça, falei para o Paulo Kinaus, isso começou, começou, começou, começou. O Paulo Kinaus quis ir lá ver o túmulo, ele foi lá, viu o túmulo, ficou encantado, e aí teve uma ideia de publicar um livro História e Memória, Macaé História e Memória. O Paulo Kinaus publicou por causa disso aqui. Ele ficou lá um final de semana comigo, andando lá, etc. Então, isso foi a motivação da minha pesquisa. E essa foi a motivação para encantar a minha vida de pesquisa em cemitério. Foi isso que me conduziu, foi essa pista que me levou a hoje estar estudando o cemitério de Campos e a outros cemitérios que eu, que eu passo aonde vou. certo?